A TV Engenharia apresenta mais um dos projetos destacados pelo acolhimento aos calouros do primeiro semestre de 2017. Conversamos com a equipe do Smart Trash. Confira! Como surgiu a ideia do projeto Smart Trash? Bom, o projeto surgiu porque a gente estava no, no vale, caminhando assim pelos dias a daí A gente acabou vendo que tinha bastante acúmulo de lixo nas lixeiras e até no chão. Em alguns lugares, uh, devido a lixeira estar bem cheia, uh, acabava que as pessoas colocavam lixo, tanto na lixeira reciclável como não reciclável, e o lixo acaba ficando no chão. Daí a gente estava nesse projeto, do acolhimento dos calouros, e pensou, ah, como que a gente poderia fazer para eliminar esse problema, né? porque também é um problema que está no vale, só que tipo nas cidades também tem problemas de, de lixo que acabam sendo entupindo bueiros, enfim. O projeto surgiu com a gente observando o vale e vendo que as lixeiras estavam transbordando, muitas delas, e aquilo além de ser muito feio, a gente pensou ah, os profissionais que é, vamos juntar aquilo, imagina que trabalho desagradável, né? Então, o... a gente foi buscando uma solução cada vez mais é, prática e barata para atenuar isso tudo, principalmente lá no Vale. É, tanto para deixar bonito, quanto para tornar o trabalho dos profissionais, dos é, lixeiros mais eficientes. Ele é ligado a um Arduino, que é um microcontrolador, que tipo recebe o um sinal quando a lixeira está cheia, porque tem um sensor, um... E ele envia o computador. Daí, no caso, na central de separação do lixo, eles receberiam um sinal dizendo que a lixeira está cheia. O Arduino ele faz o papel de um computador, só que um computador muito simples mesmo. Porque a tarefa que ele está executando é muito simples. No caso, seria interpretar a informação de cada lixeira e transmitir. E transmitir de novo para o sistema de compartilhamento. Bom, acho que um dos principais problemas é que, como a gente não se conhecia, a gente demorou um tempo para tipo, ver qual era a capacidade de cada um, qual a melhor afinidade do tipo, assunto para falar, enfim. Daí, depois disso, a gente acabou descobrindo que tipo o Vale já tem coleta lá. Daí a gente teve que ir atrás, até a gente foi na Secretaria do Vale, pesquisou com, a gente viu que tinha uma pessoa responsável por esse setor do, do, da reciclagem. E também porque o nosso projeto, ele como ele tem um baixo custo, tipo, o nosso... Nosso protótipo que a gente construiu ele é feito com a maneira de material reciclável. O nosso principal problema foi mesmo para o, o, o, o projeto, no caso. Porque, como a gente precisa de viação e eletricidade, a gente acabou uh, encontrando vários várias barreiras ao longo que a gente foi avançando as etapas do projeto. Existiram duas é, dificuldades principais: a primeira delas foi conciliar os estudos. É, Somos calouros de uma faculdade, no caso engenharia, o que, é, que não deixa de ser um curso pesado. Então foi difícil de conseguir tempo para desenvolver as ideias e tudo mais. E dentro do desenvolvimento a gente encontrou uma dificuldade bem grande, a gente pensou muito tempo nela, que foi como transmitir uma informação a uma distância tão longa, porque o Vale é um local muito grande. Nós até construímos um protótipo, porém ele abrange apenas uma parte do nosso projeto que seria o que o mecanismo que vai dentro de cada lixo é, nós construímos esse, isso para provar viabilidade que é, essa parte seria a mais complicada a que nos teria mais dor de cabeça durante o desenvolvimento e felizmente foi uma experiência bem sucedida o mais gratificante foi que a gente conseguiu terminar o projeto ver que era viável e também, quando a gente teve a apresentação, a gente foi lá, apresentou na frente dos jurados, e eles gostaram muito do projeto, a gente acabou comemorando, porque a gente estava fazendo o projeto em si, no meio do desenrolar do projeto, a gente achou que não ia dar muito certo, a gente acabou encontrando muitas barreiras. Mas aí a gente foi fazendo, foi analisando, foi pegando o material daqui, juntando informação, e no final foi bem gratificante que a gente conseguiu terminar e executar com exatidão o projeto.